Ei, hey, Detetive seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um vídeo muito especial De um segredo, que não é mais segredo depois desse vídeo Tô aqui na montanha e tem esse bagulho aqui Que explode quando você clica em cima Olha pra cá, 3 mil Olha que lindo, cara, na moral Primeira coisa que você deve fazer é o tutorial Vou fazer junto com vocês Vocês devem ir num farol, na praia do farol Essa aqui tem um farol aqui, né? Não a outra praia, que a outra que é a praia de verdade Não essa, não sei por que colocaram essa como praia E vai ter um pin aqui num posto de observação Pena encantada, aí você clica em cima Aí você vai ver que nessa festa tem o um teatro. É um enterrário, tá, gente? E voltou o teatro porque na versão moderna não tem um teatro porque trocou pelo shopping. Agora tem um teatro. Então vamos aproveitar. Você vai ver que vai aparecer um bagulho aqui, ó. Se você antes vir, se você não tiver coletado a pena encantada, você vai ver que não vai aparecer acender isso aqui, ó. Você precisa pegar e coletar isso Lá no posto de observação pra abrir Isso aqui, aí vai abrir essa ponte Não sei o que eu tô fazendo, tá gente? Só vi o vídeo Vi que tem código, aí eu vim e resolvi fazer E você vai coletar aí esse plano Exclusivo de fundo da rainha Fênix, eu já coletei aqui E agora eu vou usar pra demonstrar A vocês, pronto, deveria ter mostrado antes Que não aparecia isso aqui, quando você Não pegasse a pena, mas eu decidi mostrar Logo pro vídeo ser mais rápido, tá gente? E agora vamos usar o código, é, eu vou ter Que relogar, e assim se obter e o nome dessa, dessa peça de teatro aqui é Segredo da Festa da Floresta de Bambu. É algo assim, né? Eu não procurei saber. Eu só quero o Inter, o plano de fundo e a pena, que é o PIN. E eu não sei porque tá acontecendo isso. O código vai valer até o dia 2 do 11, tá, gente? Então vamos usar aqui. Aí você vem aqui e você sabe, né, gente? Como é que destrava um código? Você clica aqui em Destrave em é online e clica no baú. E porque tá tendo aquela festa? Que a festa é antiga e por isso apareceu o teatro. Porque tá tendo um teatro, eu quis dizer. Meu Deus, eu não sei se é nada. O nome do código é CRINQ. 500 mil. Vou usar ela. E eu vou ganhar 500 mil de moeda. Ah, delícia, gente. Muito bom. Lembrando, gente, que é tudo ilimitado. Só vai durar até a festa pirata acabar. Então aproveitem. aí o código também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse segredo é muito bom. Plano de fundo e mais um PIN 500 de moeda. Tá ótimo. Se vocês quiserem a festa pirata, deixa um like. Porque se a gente não estão deixando o um like, ok? Tô reclamando, gente. Até a próxima. Falou!